Pessoal, será que é tudo isso? Aí pessoal, será que. Faleceu? Eu não, cara, eu já sei de tudo. Você destruiu o meu ovo! É só o passo. Não vou olhar depois, cara. A gente tá revisando a madeira da prova. Ai, vocês são muito chatos. Eu tô indo, hein? Tô lá fora. E... Olha, quem não tirou nota boa é só estudar mais um pouquinho que vai recuperar fácil, fácil. <risos> Muito bem, alunos. As notas das provas de vocês foram ótimas. Mas, mais uma vez, alguns alunos precisam estudar mais, né? Então, professora, acontece que eu estava jogando bola... Mas outros alunos provaram que se estudar, consegue um bom resultado. Parabéns, Bruce. Você foi o único que tirou nota 10. Eu? Onde está a nossa querida?